E aí pessoal tudo bem a gente tá aqui no hotel aqui rotas H, aqui e a gente vamos fazer um passeio de quadriciclo aqui e vou mostrar para vocês aí esse rolê de quadriciclo aqui bonito aqui e se você é novo aí chegou tá é novo aí descobriu o canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha, comenta e acompanha essas aventuras aí com a gente. aí. E já deixar o um agradecimento aí para São Jorge e para a Rota Zagaia aí pelo é passeio de quadriciclo que a gente vai poder estar tá mostrando para vocês, beleza? Vamos lá, vamos conhecer. E aí pessoal, chegamos no Rota Zagaia aqui agora. E agora a gente vai fazer um rolê de quadriciclo ali, ó. os quadriciclos estão preparados. Deixa eu vir aqui na loja aqui. Lá com... Nossa trilha é em média 6 km e meio de trilha. Percorremos um campo aberto, uma pista de cross e duas matas fechadas. Quadriciclo tem a opção de uma pessoa e um quadriciclo só ou duas pessoas. Daí tem a opção de quadriciclo infantil, que é a partir dos 10. Agora a gente vai assistir um vídeo aqui sobre o percurso. E aí pessoal, colocamos o capacete aqui E agora vamos para fazer o passeio de quadriciclo. O controle dele vai ser totalmente nas mãos, tá? Que nem passou ali no vídeo Na sua mão direita o freio dianteiro E na mão esquerda o freio traseiro Na dúvida... Vai desligar fizemos um passeio de quadriciclo aqui no Rota Zagaia aqui, aqui ó e fica esse convite aí para você se você vir aqui em Bonito vir aqui no hotel Zagaia aqui fazer o passeio de quadriciclo espero que você tenha gostado vou deixar os links aqui embaixo aqui da agência que você pode estar tá adquirindo o pacote aí e os contatos aqui as redes sociais espero que você tenha curtido se inscreve no canal Mete o dedão no, no like, aí deixa aquele joinha para fortalecer o canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo!